Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está agora na casa dos 16.500 dólares. Será que a gente vai romper para cima e buscar acima dos 17 ou a gente vai ter mais correção? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e mostrar aqui o meu plano de jogo para esse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos aqui do canal. E também se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então, tem bastante coisa que eu quero falar para vocês aqui, tá? Inclusive, comentar aqui sobre a questão dos mineradores, que é algo que está me preocupando. Então, fica até o final do vídeo aí que tem informações importantes para todo mundo que está em Bitcoin nesse momento, tá? Atento o que está acontecendo. Então, galera, estamos aqui com uma resistência nessa zona aqui de 16.500 dólares. É a região que eu comentei para vocês que é importantíssima. É aqui que sim, a gente teria resistência. Né? A gente tinha pontos de liquidação aqui do Kings Kingsfisher nessa zona, tá? E também tínhamos, tínhamos o gap da ACME nessa região, exatamente na região dos 16.600 dólares. Quem acompanhou o vídeo aqui, eu comentei sobre isso, tá? É, agora até tirei esse gráfico aqui da ACME, acho que tá aqui aberto ainda, tá? Então a gente fechou esse gapzinho, praticamente tudo aqui, né? praticamente quase fechou o gap aqui, tá? Faltou um pouquinho, na verdade, tá, galera? Mas, enfim, eu, pra mim, esse gap aqui tá praticamente consolidado, então, por enquanto, essa zona de liquidez aí de 16.600 foi buscada, Tá, mas aqui, olhando o TRDR, a gente pode ver aqui também, mostra pra mim que a gente caiu muito com o Long Short Ratio aqui, com o Open Inter subindo, tá, galera? Então, parece que as coisas aqui, os indicadores de sentimento não estão ruins pro Bitcoin, tá? E tá entrando suporte nessa zona aqui agora. Mas nessa região que o Bitcoin tá aqui, eu não estou interessa interessado em me posicionar aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês exatamente o que que eu vou fazer, tá? Quais são as regiões que eu vou entrar, sair, tá? Eu quero comentar pra vocês aqui nesse vídeo, tá, galera? Então, assim... O que é basicamente o meu plano de jogo aqui? Vou explicar para vocês aqui ao longo do, do vídeo porque que eu estou fazendo isso, né? Então, o meu plano de jogo aqui para o Bitcoin é o seguinte Voltando para essa zona aqui, essa zona verde Tá, essa zona verde aqui próxima aqui dos 15.900 mais ou menos 16.000 dólares 15.900 eu vou estar interessado em comprar aqui novamente me expor fazer uma nova compra para o Bitcoin tá lembrando que o nosso stop tem que estar aqui abaixo né pelo menos abaixo aqui dos próximos dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, 15.300 aqui tá galera então tem que ver risco retorno eu estou buscando aqui agora para qualquer operação com Bitcoin é isso aí risco retorno então uma posição de long aqui né, nessa zona com stop aqui nessas regiões regiões a gente poderia buscar aqui testar, por exemplo, a região lá dos 17.700. Tá, então aqui poderia ser um trade interessante de fazer, né? E reteste essa zona aqui agora. E depois a gente fazer aqui um rompimento, buscar essa região aqui, tá? Essa região 17.000, 17.300. tô interessado em realizar vendas, inclusive para o Bitcoin, tá? Galera, é uma região que eu acredito que muita gente vai estar tá com seus stops. aqui e porque não aí pontos de liquidação nessa região, tá? Então para mim vai ser uma região que eu vou estar ou realizando, caso eu conseguir fazer essas compras em regiões mais abaixo, né, ou entrando já começando a impulsionar em short nessa região, tá? A gente teve aqui no, no High Block eu vou mostrar para vocês, tem também pontos de liquidação nessa zona aqui próxima dos 17.300 dólares, tá? Outra região que eu tô interessado em vender é a região aqui dos 18.200 para cima. Então se o Bitcoin voltar a testar essas zonas aqui, eu vou estar com certeza aqui buscando uh, operação de venda, né, de short aqui, tá, galera? Então, até tô com uma linha aqui que eu tô desenhando há bastante tempo, esse Bitcoin vai testar essas zonas aqui mais acima, seria muito bom uh, se o Bitcoin voltasse aqui, na minha opinião, tá? Porque esse, esse sim é essa região que a gente pode buscar short, tá? Lembrando que se a gente puxar aqui o gráfico diário... Vou mostrar o diário para vocês aqui agora. Essa zona aqui toda, pessoal, até a região aqui dos 17.600 17 aqui para cima, já vai ser região de resistência. você retestar essa faixa aqui que o Bitcoin demorou para romper, né? Então, essa zona aqui tudo vai ser uma, uma certa resistência para o preço, né? Obviamente, se todo mundo começar a shortar aqui também, a gente vai botar liquidez e o preço vai subindo mais, tá? Então, quando o preço subir aqui, vou alertar vocês o que eu estou fazendo, se eu estou entrando mais pesado ou não, tá? Mas aqui. Na minha, na minha opinião, vale a pena se assim, a gente já posicionar aqui ó, ordens de venda, tá? Porque as coisas não estão nada boas aí, a Spequentos está no momento já de inflexão. Uh, lembrando que a Spequentos já subiu, mu subiu muito e o Bitcoin acabou caindo, né? Então, a gente tem uma, teve uma, uma, uma correlação inversa aí devido às questões da, da FTX, né? esse colapso, colapso da corretora FTX, então... Uh, o Bitcoin acabou corrigindo muito em relação aí a, a, a sp pequenos, tá, galera? Então, para mim, se, se pequenas começar a corrigir, eu acho que não vai ser um problema tão grande o Bitcoin. É, de novo, eu não acho que vai ser simples o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15.400, tá? Então, acho que pra mim, é uma região que a gente tem que ficar de olho, mas eu não acho que a gente vai perder tão simples. A gente tá aqui praticamente nessa região aqui faz, ó, 15 dias, tá? Então, a gente tem um espaço aí, pelo menos, eu diria, 21 dias pra cima aí pra gente poder mover, é, então acho que até, uh, talvez aí, metade de, de dezembro a gente tenha um espaço aí para mover mais aqui né, nessas zonas, tá? Então eu não acredito que a gente vai ter nenhum rompimento importante aqui para o Bitcoin, dessas, perder essas zonas aqui dos, dos 15.400 ou aqui romper acima aí dos, dos 18.000 dólares, tá? Então para mim, aqui é uma região uh, infelizmente chata de lateralização que a gente vai ficar aqui, tá galera? Então vai ser bem... Complicado de operar o Bitcoin, então eu tô bem assim conservador, né? E tentando buscar essas compras e vendas dessas regiões que eu comentei para vocês aqui é, no vídeo, tá? Então, só comentando alguns pontos importantes aqui no semanal, primeiro, né? Lembrando que eu, eu mostrei para vocês aqui essa divergência bullish, né? Então a gente tem aqui no RSI, deixa eu puxar o RSI aqui rapidamente. Um, aqui no RSI, galera, a gente tem então, ó, a gente tem o, a gente tá fazendo aqui, ó fundos ascendentes pro, pro, pro RSI, tá? Enquanto o Price Action a gente faz aqui fundos descendentes, tá bom? Então é uma divergência bullish semanal. Acho que o Bitcoin tem que tem um espaço para mover aqui uh, no semanal, tá? Isso é interessante da gente acompanhar. E a uh, gente é, tinha também uma divergência bearish aqui também, né? Então essa divergência bearish, ela tomou forma aqui. A gente acabou fazendo aqui, ó, topos uh, descendentes aqui para Price Action e topos ascendentes pro RSI. Então a gente acabou formando essa divergência aqui bearish. O Bitcoin, ele deu essa corrigida aqui, né? Junto com... Essa questão da, da, da, da FTX, então a empurrou o Bitcoin para fazer essa, essa, essa queda aqui. Né? O que é importante notar é que o Bitcoin ele tem, né, agora está caindo cada vez menos aqui, né? Então a gente tem uma, umas quedas, o Bitcoin é caindo menos. Vai né? ficar mais difícil ele se mover aqui para baixo, tá, galera? Acho que uh, o preço já está bem descontado, tá? Com 76% de, de, de queda em relação ao topo histórico na região dos US 69 mil dólares, tá? Então é, é, é muita queda, tá? A gente viu que nos outros. Nos outros uh, Uh, bull Markets aí, a gente teve correções aí já de 80 e poucos por cento, tá? Então, para mim, o Bitcoin pode se mover mais pra baixo, mas já tá cada vez mais difícil aí, tá? Tem que vir mais problemas aí pro mercado, e, e que é o que pode acontecer aí com esse, com esse, ao desenrolar da FTX. A gente sabe que tem muita coisa pra acontecer ainda, eu vou tentar atualizar vocês na medida do possível aí, tá? Uh, então, aqui no diário, galera, no diário a gente também tem uma divergência bullish aqui também, tá? Então, quem tá acompanhando o canal, comentei sobre isso. A gente fez aqui fundos descendentes pro para o price action fundos ascendentes aqui para o RSI tá isso aqui é interessante notar tá então para mim essa zona aqui próxima dos 16 mil e 16 mil dólares 16.900 eu vou estar interessado em, em voltar aqui e me expor inclusive a gente tem fechamento aqui ó fechamentos uh, do diário aqui nessa zona tá então para mim é uma, já é uma buy zone aqui para mim tá e eu vou vender acima dos 17.300 e, e e também dos 18.300 tá então são ordens que eu vou escalonando de venda aí e vou atualizando vocês na medida do possível aqui, tá galera? Um, então assim, em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu acho que nesse momento aqui, ficar posicionado nessa região, acho que é muito a apostar. Não tem, não tem nada que mostre pra mim de fato que a gente vai, de fato, agora aqui romper pra cima ou então... Né, cair, tá, galera? Eu tô realmente posicionando aqui as minhas ordens para ver o que acontece primeiro. Se o Bitcoin buscar essa região, região 17.300, eu já vou estar tá interessado em realizar venda aqui, tá? Porque muita gente, na minha opinião, vai estar tá com seus stops aqui nessas regiões e também vai ter gente com stop aqui nessas zonas aqui dos 18.300, tá? Dos 18.200 pra cima, com certeza vai ter gente aqui. Eu acho que o Bitcoin tem grande chance de voltar assim pra essa casa aqui antes de a gente ter uma, uma queda maior, tá? Eu acho que Uh, para o preço ter essa correção lá para a região dos, dos um, 13, 12 mil dólares, a gente tem que ver uma subida aqui, tá? porque o, o, a, o grande movimento do Bitcoin para mim vai ser isso, a gente tem uma, uma grande subida aqui, né? vai todo mundo ficando bullish novo, agora o Bitcoin vai voltar a subir, enfim para a gente poder fazer, então, um movimento parecido com o que eu comentei para vocês num dos vídeos aí, tá? Um grande movimento do Bitcoin para você buscar é, né, liquidez nessa zona, estopar a galera aqui, para depois fazer uma queda maior. É o que eu estou acreditando aqui agora para o Bitcoin, né? Na, no médio prazo aí, tá, galera? Mas no curto prazo acho que tem sim espaço para mover para cima. Estou interessado em comprar e não acreditando que isso aqui a gente vai perder esse fundo aqui nessas regiões aqui agora, tá bom? Mas tem que ter sempre stop aí, tá? Eu não sou aqui Uh, tem bola de cristal. Não sou mago no mercado nem nada, tá? Galera, tem que ser, tem que ser sempre com o stop aqui posicionado, gerenciando o risco, porque tudo, tudo pode acontecer aqui então, no mercado. Então, vou passar para vocês aqui o high block rapidamente. Uh, lembrando, galera, que quem gosta desse, desses indicadores da high block. Hoje é, é sexta-feira, né? Black Friday. Então tem um desconto aí da Reblock aí, tá, pessoal? Eu não sou patrocinado pela Reblock, longe disso. Eu nunca ganhei um centavo aqui, mas é, nas fer ferramentas, tá? Mas hoje eles estão com a promoção aqui de 60% aqui no plano anual, tá? Então é muito barato mesmo. Geralmente esse plano aqui ele tá por uh, 90, 90 dólares ao mês. Então tá muito barato, tá? Fica por 39 dólares ao mês. Então vale a pena aí você procurar mais pessoas para dividir também aí a ferramenta, tá? Acho que é legal. Vale muito a muita pena. Você sabe quanto isso aqui me ajuda, né? Quem acompanha o canal sabe como os indicadores são muito bons. Inclusive, eles estão fazendo todos esses hitmaps aqui. Eu conversei, eu conversei quarta-feira com o CEO da, da Highblock. Tá, e ele falou que eles estão fazendo uh, esses, esses mesmos hitmaps aqui, outros indicadores também para as altcoins, tá? Então vai ser muito interessante a gente poder visualizar isso aqui também para as altcoins. Então aproveita essa promoção aí, eu vou tentar deixar o link aqui da Highblock abaixo desse vídeo, tá? E segura até o final, eu quero falar sobre os, os, os mineradores aqui, que eu acho que é bem importante também. Então galera, aqui no, no 12 horas aqui no Highblock, a gente pode ver aqui, ó, na minha opinião, essa região aqui dos 15.900 aqui seria interessante de ver o preço buscar, Tá, para a gente poder se posicionar mais em compra, e no, aqui no curto prazo, também 12 horas, a gente vê que a região do, tem liquidez até a região 17.200, depois só lá nos 18 mil dólares, tá? então essas são as zonas que eu estou de olho para buscar vendas aqui, tá? obviamente quanto mais o preço subir, mais pesado eu vou entrando nessa venda, tá? tome cuidado para não sair vendendo tudo aqui na região 17.200, que o preço pode sim dar uma surpreendida e buscar a região dos 18, tá? e se voltar para essa zona aqui dos 15 mil, 15.900, eu vou estar interessado em me posicionar em compra de novo, tá bom? E estamos formando bastante liquidez abaixo aqui dos 15, ó, 15 mil dólares, também lá na região dos 13.300, aqui olhando 12 horas, gente né, dá para ver como o pessoal, como as pessoas estão se posicionando no mercado, isso é legal de a gente ver aqui, acompanha-se aqui diariamente, aqui o 12 horas, olhando aqui então os 7 dias, não tem muita clareza para a gente aqui agora, mas também mostra aqui, ó, a região dos 16.000 até a região aqui dos 15.800, Tá, temos aqui então uma certa liquidez. Seria interessante o preço voltar para me posicionar em longs. Né? E estamos formando também aqui a região, até a região dos 17.300, bastante liquidez acima. Depois só lá nos 18.200 dólares. Tá? Então são as zonas que eu estou. Tô... Um, interessado, e estamos formando também bastante liquidez aqui nos 15 mil dólares e abaixo aqui nos 13.300, tá? Então a gente já sabe os pontos, os pontos que o Bitcoin pode ir, e com isso a gente pode se posicionar melhor no mercado, tá? Isso que é bacana aqui. Olhando de um mês, um, não tem muita clareza aqui também, mas tá bem parecido, tá? A região aqui dos 15 mil dólares formando liquidez, bastante também aqui na região dos 13.400, então para mim, o próximo grande movimento do Bitcoin... Vai ser algo nesse sentido, a gente voltar a buscar essas zonas aqui, 17.200, 18.400 para depois a gente corrigir, cair aqui, buscar liquidez abaixo nos 13.500 dólares, tá galera? É o que eu estou acreditando para o Bitcoin aqui agora e daí sim a gente pode ter uma, uma capitulação grande aí para poder né, o Bitcoin dar uma respirada, na minha opinião, que a coisa tá, tá, tá feia, a gente tem que dar uma respirada sim, tá... É, mas acho que ainda tem. Um, pode, possi, pot, pot, potencialmente, tem mais tragédia aí para entrar para o Bitcoin aqui agora também. Uh, galera, então basicamente é isso. Vamos olhar aqui também o King's Fisher para finalizar e depois comento sobre, sobre, os, sobre os mineradores aqui que tá me preocupando. Tá, então aqui o King's Fisher mostra também a região dos 15 mil dólares, ó, liquidez sendo formada, depois aqui nos 14.200 até aqui os 13.500 dólares e também para baixo, tá? Tem muita liquidez sendo formada aqui nessa zona aí, ó, dos, dos, dos 11.300 dólares. Uh, lá nos 12 mil dólares parece que tem muita ordem de compra também, muita gente apostando que o Bitcoin não passa dos 12 mil dólares. Então isso para mim é um ponto de, de atenção que mostra que o mercado pode sim ir lá buscar essa zona aí para poder estopar e, e liquidar muita gente para que as market makers, aí grandes baleias, possam comprar Bitcoin barato, tá galera? Então para mim o mercado está uh, bem complicado, formando muita liquidez abaixo, tá? mais abaixo do que acima aqui. Isso é um problema, na minha opinião, tá? Então, à medida que o preço for subindo, eu vou estar uh, interessado em realizar vendas aí, tá? E para ver se o Bitcoin pega essas regiões aqui, lá dos 13 mil, eh, 13 mil dólares, 13.400 pelo menos, aí é a próxima pernada para o Bitcoin que eu estou acreditando, tá? Então... Uh, basicamente isso, tá pessoal, subiu a região dos 12.300, vou estar interessado em realizar a venda e com o alvo aí próximo dessa região dos 13.500 dólares, tá mas eu vou obviamente realizando à medida que o preço vai voltando a testar a faixa ali dos 15.400 dólares, tá então pessoal, a gente não tem muita coisa aí ontem foi feriado, né? não aconteceu muita coisa, hoje também vai ser um dia meio parado porque se não me engano o mercado vai fechar na parte da tarde na semana que vem a gente tem algumas coisas importantes acontecendo aqui tá, que eu tô de olho Uh, principalmente aqui, ó, nesses indicadores aqui sobre ó, pedidos iniciais de seguros de emprego, vai ser lá no dia 1 de dezembro, tá? vai ser interessante da gente acompanhar, uh, tive outro indicador é interessante aqui também de, de, de ver. Aqui vai ter payrolls também rolando. Vai ter bastante coisa acontecendo semana que vem, tá? Mas hoje não, não acredito que vai ter muito movimento, não, para o mercado. Vai ser um mercado meio parado. Então, estou me posicionando a, da, da, da forma que eu comentei para vocês aqui agora. Tá aí aguardando ver o que o mercado vai decidir, tá? Não posso dizer para vocês que vai subir ou vai descer. Eu vou esperar realmente um próximo movimento para poder me posicionar. Agora eu quero falar então sobre os mineradores, galera. É algo que tá me preocupando aqui com o Bitcoin. Realmente é algo que tá realmente preocupante. Só quero mostrar para vocês aqui esse indicador, que é o aqui o Hash Ribbons. Né? A gente... Me parece que o Hash Ribbons, tá... a gente tem aqui a Hash Rate de curto prazo se aproximando com a de longo prazo para cruzar de novo para baixo. Tá? A gente sabe que quando isso acontece, a gente entra num período de capitulação dos mineradores e, e é bem possível isso aqui voltar a acontecer, tá? infelizmente. Se isso acontecer, vai ser bem difícil do Bitcoin voltar a subir. Tá? Eu quero realmente... Não vejo isso acontecendo, mas eu tô vendo aqui no Twitter, pelo menos aqui, muita gente falando sobre essa questão dos mineradores aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o um, pessoal comentando aqui bastante coisa sobre os mineradores, pelo que eu tô vendo, tá? É algo que eu tô aqui atento nesse momento, não sei porque sumiu aqui minhas, minhas, as notícias que eu tinha colocado aqui no Twitter... Uh, é que está atualizando, né? Ele vai atualizando para mim aqui. Mas basicamente a gente vê que os mineradores estão vendendo, tá, galera? Isso é um, é um problema. Eu achei essa, algumas, algumas alguns, uh, inclusive uma um, uma grande um grande minerador lá na uh, histórico ali vendeu vendeu muito Bitcoin. Isso que está me preocupando. Estou acompanhando o Twitter essas notícias aqui. Vale a pena vocês uh, acompanharem, tá? Uh, aqui, ó, as, as, as carteiras de, minerador, de mineradores aqui. Né, caíram muito, né, tem caído bastante aqui também, mostra que eles estão realizando vendas, então a gente pode estar assim próximo de uma capitulação aí para os, os mineradores tá? isso é só algo que é preocupante que faz vai dificultar o preço a voltar a subir, tá bom? Então aqui inclusive a gente pode ver, ó, a, o custo de mineração do Bitcoin está na região dos 21.030 dólares enquanto o Bitcoin está nos 16.470, então os mineradores agora estão operando no prejuízo, tá? esse é um problema grande, acredito que eles podem entrar num, num cenário de capitulação de novo para poder reduzir aqui essa a, a taxa de dificuldade, vocês sabem que enquanto o preço do Bitcoin só vem caindo, o Hash Rate tem subido bastante, né? isso aumenta a, a dificuldade da, da rede, tá? e os custos de mineração também aumentam consideravelmente, tá, pessoal então para mim a gente pode entrar assim no num cenário de capitulação, tá? isso está me preocupando e pode gerar uma certa dificuldade para o Bitcoin voltar a ter uh, né? um movimento expressivo para cima, tá? então a gente vai ter que esperar a rede dar uma esfriada aqui, a dificuldade no caso, reduzir bastante para os mineradores uh, poderem voltar aqui operar, tá bom? Ou o Bitcoin voltar a subir, mas eu acho que é um pouco um pouco provável isso acontecer aqui agora nessa situação, no cenário inclusive de recessão aí nos Estados Unidos, tá bom pessoal? Então, acho que no mais é isso que eu tenho para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Também quero comentar aqui rapidamente sobre o grupo VIP, pessoal, eu não, não preparei o vídeo aqui ainda, tá? Mas quem quiser participar do grupo VIP gratuito que eu estou montando aqui é, do canal, Basta você seguir aqui esse passo a passo que eu postei no meu canal de alertas, tá bom? Ele é 100% gratuito, basta você criar aqui a sua conta no meu site e também usar as corretoras que eu estou recomendando aqui, tá? Que a gente vai poder, então, agrupar os traders aqui por experiência, ou seja, por volume que eles estão operando, tá? Vai ser bem legal, eu quero conhecer vocês aqui, talvez no futuro até, inclusive, montar um time vai ser bem interessante, então... Participe do grupo VIP gratuito. Tá, vai ter muita coisa legal aqui. Tô com planos bem, bem bacanas mesmo aqui de botar, inclusive, uma equipe para me ajudar a moderar, tá? Então quero montar uma comunidade forte. Vai ser no Discord, tá? O grupo Telegram vai continuar funcionando, mas vai ser um grupo mais geral ali para todo mundo, tá? Que prefere o Telegram, mas o Discord é onde a gente vai estar tá compartilhando mais análises ali e e ter uma relação muito mais próxima aí com vocês. Inclusive a gente tem lá é, ferramentas de, de de chat, né, de voz e vídeo, para compartilhar análise também, tá? Então, eu vou fazer semana que vem um vídeo explicando como vai funcionar isso aqui, assim que assim que o site que eu, que eu tô meu site ficar um pouquinho melhor ali, tá? E as coisas se rolar melhor, mas você já pode, se você quiser participar do grupo VIP, uh, vai aqui nesse post, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para você já poder Participar aqui desse grupo, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado. Deixa o like, não se esqueça. Se você uh, não está inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê então aí no final de semana, provavelmente, para mais um vídeo. Um abraço!